Fala rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês a como tá colocando a fonte do Minecraft para você escrever o que for. Por exemplo, vocês sabem que a fonte do Minecraft é só escrito lá Minecraft com aquela letra bonitona. E hoje eu vim ensinar aqui a como fazer isso. E muita gente pesquisa isso porque querem fazer, sei lá, um nome de, do canal. Por exemplo, se você é YouTube, você quer. Fazer a logo do seu canal com a logo do Minecraft, porém você não tem a logo Então é o seguinte galera, hoje eu vim trazer esse tutorial aqui a pedido de muitos Na verdade nenhum né, porque é só porque eu tiro isso da cabeça né Ah enfim galera, Para você fazer isso você vai estar tá entrando nesse site que tá na descrição Aí é o pt que é português Enfim, eu vou deixar na descrição E bom, você vai ver que tá assim, eu tô com a tela do celular deitada, é importante dizer Aí beleza, tem aqui né... É, oferta de coisa, coisa assim Só que aqui o que importa é essa Barrinha de pesquisa aqui, o que, que você vai Pesquisar aqui, mano? Você vai estar tá clicando nela E vai estar, tá... pera aí. você vai estar tá precisando Minecraft Só isso, só isso, depois disso Você vai esperar carregar Aí bora ver aqui Tem um monte, tem essa Você escolhe qualquer uma aqui, mano Tem vários aqui, ó Eu vou baixar, por exemplo Essa aqui, você clica aqui em baixar Aí vai tá, estar aí você que quem dá e ele vai estar tá instalando. No meu caso, já está ali, então aqui tá, se eu quero baixar de novo, não vou baixar. Enfim, depois disso, você vai precisar do Pixel Lab ou do editor de foto que você usa para gravar, colocar thumb. Mas o meu é o Pixel Lab, porém, se você quiser usar outro aplicativo, você usa. Mas... Eu vou ensinar no Pixel Lab porque eu entendo Bom mais. galera, tá aqui essa fonte aqui Ela vai aparecer em Downloads E o que você vai fazer quando você encontrar Ela aqui? Você vai estar tá clicando em cima Vai estar tá clicando aqui em Exibir Aí ah, beleza, vai ter todos Esses três aqui, você copia o, Esse aqui, o último Que tem um Azinho, tá vendo? Um A logo aqui Você vai precisar do Z arquivo, importante dizer Esqueci de dizer, e você vem aqui em Nessa setinha aqui, copia. Você vem aqui nesses quatro bloquinhos Aqui e vem Copiar Aí você vai estar tá fazendo que? Você vai colocar na, colocar na memória interna ou onde você quiser, desde que seja em um lugar que dê de abrir, né? A pasta. Então, agora sim, bora lá pro. Beleza, chegou aqui, ele vai estar tá mais ou menos assim, com New Text aqui, que é em inglês, que significa novo texto. Enfim, você vai estar tá aqui clicando no, no texto e clicando aquele lapisinho ali de editar, e vem aqui nesse outro lápis aí você vai ter escrevendo aqui qualquer coisa mano tipo sei lá do do craft br aqui ó é aqui e é isso aí você vai ter que fazer isso aqui e você vem aqui nesse azinho aqui aí você vem aqui em cor você pode mudar a cor por exemplo coloca um vermelho por exemplo um branco aí você vem aqui em fonte e vai estar tá vindo aqui em minhas fontes você vem aqui nesse é meio que esse mais aqui um, um papel assim de mais seria aqui aí você vai estar tá selecionando onde você colocou se você colocou na memória interna vai estar tá na memória interna aqui se você colocou por exemplo em download vai estar tá lá aquela pastinha então enfim eu já coloquei a minha aqui eu vou selecionar e pronto aí você clicou aqui você seleciona sua, sua fonte aí beleza você vem aqui qualquer coisa literalmente só isso porém você pode vir aqui colocar um contorno Pode aqui colocar uma sombra, Que você app tem várias funções aqui, galera. Tem aqui que você pode colocar uma profundidade para deixar mais realista, ó. deixa assim pra baixo, tá vendo? Aí ele fica bem realista assim, mano. Você pode colocar aqui transparente, ó. Pra deixar o bagulho meio que invisível. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, porém é um vídeo já pro canal, né? Pro canal não ficar sem vídeo. Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, mano. E passa no meu grupo de Scorion. Porque se esse ano, mano, nós bater mil inscritos no, no canal, eu revelo meu rosto. Na verdade, eu revelei meu rosto. Porém, é, eu apaguei o vídeo porque eu achei que o vídeo ficou uma merda. Mas enfim, se nós bater mil inscritos, eu me revelo meu rosto. Finalmente vocês vão ver esse garoto lindo que sou eu, que na verdade não é lindo. Mas enfim, se você gostou do vídeo, não se esqueça do like. E é nós, mano, tamo junto. E...